Um compositor aberto a todas as influências, do groove, ao jazz, a música popular brasileira. Hoje a gente vai conhecer o som de Diane Lohan. E aí, velho, beleza? Tudo certinho, prazerzaço. Obrigado por estar recebendo a gente. eu aqui. Esquece, o tava balançando as braba, cabezão empresário e o Elton sempre na régua. Tamo no foco fazendo história, sorriso e glória, sorriso e money pros meus, sorriso e manípulos meus, na vitória e na derrota, é nós, com o um bolso cheio de nota, é nós de novo, tamo no foco fazendo história, sorriso e glória, sorriso e money pros meus, nessa Pô, satisfação é nossa, cara. Viu, e é uma parada um pouco assim, tipo, buscar de tudo quanto é fonte pra trazer uma música que você sinta que tem uma expressão legal. Acho que desde criança, sim, eu sempre escutei muita música, assim. desde Jorge Ben, Raul Seixas no Churrasco de Família, com o Vô Doidão, fazendo piada. Então isso marcou muito a minha vida. E eu estava vendo uma entrevista do Djavan esses dias, que o cara pergunta para ele assim, pô Djavan, o que, que é o teu som? Ele, cara, eu bebo do mundo inteiro. Eu bebo da música senegalesa, eu bebo da música árabe, eu bebo da música espanhola. Eu acho que é isso, cara, a gente tem que beber da, da onde a gente gosta. Cara, e você tinha comentado que teve uma parada muito massa na sua vida, que você foi estudar árabe, assim, foi uma parada que abriu um horizonte foi. legal pra você. Foi, foi a primeira vez que eu tive contato com produção musical em si. É, viajar pro Qatar, meu, tinha um grupo de fotografia, que era pela National Geographic, que a gente tinha que fotografar sobre a natureza, né, meu grupo. Fazia um PowerPoint no final e apresentava o projeto, né. Só que daí a gente acabou não, optando por não pegar nenhuma música já conhecida e criar a própria música. O professor tinha uma tascãzinha assim, a gente captava o som dos bichos, da natureza, o som do deserto, tal, tal, tal, E foi a primeira vez que eu baixei o Fruit Loops e comecei a mexer com a produção musical, assim. E a música árabe mudou muito a minha vida, eu escutava muito, assim sempre achei muito bonito os, os cantos, até que saia das mesquitas, assim, 5 horas da manhã já saía o primeiro primeira reza da mesquita, assim. E era muito bonito, assim, sonoramente era muito bonito. Nossa, cara. E agora em 2021 você está numa caminhada um pouco diferente. Assim. Você tem uma história na música já, né, com, com outras produções, né, com outro grupo musical, e você começou a produzir o seu som autoral. Aí, a, a pandemia te inspirou de alguma maneira, o lance de você ficar mais em casa e aí começar a trabalhar no instrumento? É, isso é muito engraçado, porque sempre fui músico de estar tá no palco, tocando com. acompanhando artistas. Só que eu sempre escrevi minhas músicas. Nunca deixei de escrever. Aí na pandemia caiu tudo show, veio aquela, aquela, aquela depressão, assim. Aí eu comecei a cair de cabeça nas minhas produções, né? Produzir meus próprios sons, comecei a gostar da minha voz nas produções. Eu, geralmente o artista tem essa, essa onda. Cara, é uma parada assim que todo mundo passa, não né? não gostar da Você própria voz, som, assim. assim escutar e falar, caraca, não tá uma merda, não sei o quê, não tá legal. Aí eu comecei e falei, pô, até canto direitinho, tá gostoso. E você vai acertando a mão. Aí eu virei nerd na parada, assim. Eu caí de cabeça, eu ficava 24 tipo, por 48 na parada, assim. Cara, mas aí tá uma parada da exigência também, né? Tipo, a gente tem a autocrítica, né, cara? Aí você ouve o teu som e tal, e você fica, pô, não tá legal ainda, não tá legal ainda. Mas isso vai te levando para um outro patamar também, né, cara? Vai, porque você fica meio que até chato, né? Fica um cara chato, porque você escutando a música, você escuta tudo dividido. Escuta o chimbau, baixo, um backing vocal que está lá no fundo. Então você consegue visualizar a música diferente, né? Assim, consegue enxergar não só como um bloco sonoro assim, que vem na tua cabeça, mas como uma coisa mais 3D. Você consegue identificar todo o espaço da música. Assim. Isso é uma parada legal, né? Porque assim, você tá hoje aqui com né, guitarra e voz e tal, mas você tem uma experiência tipo, do beat, de produção e tal, que é justamente isso, assim, né? Então essa percepção da levada da música, o que, que complementa aonde, né? como, como levar esse som para um, uma emoção específica. É, eu tento não me prender tipo, muito a teoria musical, a nota. Eu busco muito textura nas minhas produções musicais, assim. texturas, barulhos. Às vezes eu pesquiso lá, sei lá, som ambiente da cidade de Berlim, sei lá, na década tal. Porque são texturas diferentes que você não vai conseguir reproduzir com, com notas. São sons, são sons. Os sons estão aí. Pode ser um som de um pássaro, pode ser um som de um cachorro, do gato, do papagaio. É. Tudo isso soma dentro da música. E hoje em dia, com a música digital, assim, tudo se transforma muito rápido. Você consegue modelar muito rápido o som. E na questão das letras, cara? Na hora de escrever as letras, assim, você tem algum, algum processo seu, algum norte? né? Eu vi que as músicas que você trouxe hoje falam um pouco mais de relacionamento e tal. É, basicamente isso que minhas letras. assim. Eu gosto de falar muito sobre amizade, sobre... Ter alguém por perto, sobre experiências de relacionamento, experiências sexuais até, porque todo mundo tem uma história assim, saca? E muitas pessoas vão se identificar com a parada. São as histórias acho, mais intensas que a gente vive, é, às vezes, são né? histórias marcantes, às vezes são pessoas que te inspiram. Eu tenho muita música pra, pra mulheres assim, ó, com vários nomes assim. Porque são mulheres que me inspiraram a escrever. E acho justo mostrar esse sentimento pra elas e pra outras pessoas que podem se identificar também com a música. Cara, uma das músicas que você trouxe hoje, Troféu, fala de relacionamento, mas fala também de parceria, no relacionamento com parceria, né? É isso, né? Na época que eu tava fazendo essa música, eu tava num relacionamento meio conturbado, assim, e falei, porra, queria uma pessoa pra erguer o troféu comigo, entendeu? Eu quero essa pessoa do meu lado, não só dentro do meu relacionamento, mas com meus amigos, minha família, assim, quero que, que a gente vença junto, que a gente consiga erguer o troféu junto. E ela fala sobre isso, cara, sobre subir no pódio com os três juntos ali tal, e quatro, cinco, independente de qual for a formação. Todo mundo vai estar junto no mesmo, mesmo pódio, no mesmo topo. Da hora. Jean, cara, prazerzão. Parabéns pelo Prazer som. Prazer é meu. Sucesso demais Agradeço aí. Agradeço demais a, a recepção de vocês aí aqui no campus da UFPR. Estamos na florestinha agora, cara. Lugar massa. Ó. É gostoso, né? Até assim o contato com a natureza mesmo nessa... Selva de concreto e é gostoso. Dá umas paisagens sonoras diferentes, tá? falando boa! Né? tivesse com uma tascanzinha aqui, ó já captava vários som aqui, ó, usar uma produção musical. Da hora, <risos> vamos de som então. E quem é? Você pra me dizer O eu de pensar Melhor você parar Você brincou Sem me falar Esse teu jogo Vai me cansar Fecha o tabuleiro que hoje eu tô ligeiro não vem me dizer que eu sou trapaceiro, se é só você quem quer ganhar. Se é só você, se é só você quem quer ganhar. Para com essa besteira, de querer manipular. Erguer um troféu Quero você pra me ajudar Ah, ah, ah, ah Quero você pra me ajudar Ah, ah, ah, ah Quero você pra me ajudar Ah, ah, ah, ah Quero você pra me ajudar Nesse jogo Afinal Vale mesmo apostar num sentimento E na real um sonho que dizia que era prazer a gente Para com essa besteira De querer manipular No amor não tem um vencedor Se for pra erguer um troféu Quero você pra me ajudar Ah, ah, ah, ah. Quero você pra me ajudar Ah, ah, ah, ah Quero você pra me ajudar nesse jogo, afinal, vale mesmo apostar num sentimento e na real. Eu tive um sonho que dizia que era pra ser a gente, te para com essa besteira. Se for pra erguer um troféu, quero você pra me ajudar. Ah, quero você pra me ajudar. Ah, ah, ah, ah. Quero você pra me ajudar nesse jogo. Essa chuva de Black Blaz, Purple Haze. Sou Jimmy, sou Jazz, Jazz Hurricane. Rajada de fé, fé, pode crer. Afastando os fossos longe de você uh, uh, uh, Vendo os amigos fazendo dinheiro, rodando igual pião o mundo inteiro. Jojo Lagordo, prensadinha, só skunk rap Salve pro Brahim, pro Driel com a lupa mais quente TH tá rico, tá ganhando em dólar sua prece Vit informou, vamos pro Cláudio tomar um Mac Palmito na nave, o Renan loop tá fazendo cash Don Fred voando na pista de skate, esquece E o tal balançando as braba Cabezão empresário e o Elton sempre na régua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 Rajada de fé, fé, pode crer Afastando os falsos longe de você Chuva de blaz, blaz, purple haze Sou Jimmy, sou jazz, jazz, hurricane Rajada de fé, fé, pode crer Afastando os falsos longe de você Só chuva de blaz, blaz, blaz, bro Só chuva de blaz, blaz, blaz, bro só a chuva de blaz, blaz, blaz, bros Só chuva de blaz, blaz, blaz, bros Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!